Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do ser. Olha, olha Mastinho, será que o pessoal tá ali do outro lado tentando me ver? É, oi, oi, oi, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, oi, oi, oi, deixa eu tocar aqui, Olha! Olha quanta gente tá do outro lado lá na cidade grande vendo eu falar aqui pra vocês. Olha, tudo bem com vocês? Ai, Bastião já falou que vocês estão tudo aí ligadão na festinha que vai acontecer no nosso arranhar, na nossa gincanina ativa. Olha, coisa boa! Eu sou o Inovo e vim falar pra vocês como é que vai funcionar a nossa gincanina. Muito bem, meus queridos Compadre, minhas queridas Comadre, nós vai fazer Uma festa bem arretada para lá De bom, ei coisa Linda, vocês vão Ter várias atividades para Cumprir durante esses dias Que antecedem a nossa festança O nosso arraiá E vocês vão poder brincar A grande dica é vocês se encontrarem Num horário qualquer que vocês Combinarem lá naquele tal grupo De WhatsApp, combina com o pessoal Veja melhor horário para vocês definirem as atividades porque cada grupo cada sala vai ter uma tarefa para ser feita e uma sequência de dinâmicas para poder realizar então você guarda um horário reserva um horário aí na sua agenda e vai conversar lá no grupo do whatsapp para resolver e delegar as atividades para cada um dos vocês. então bora lá sem muitas delongas vamos lá falar quais são as atividades que vocês vão ter que cumprir tá certo na nossa gincanina da idade ativa, a primeira atividade é a atividade de coisas da roça. Oi, oh, Nova Ney separou aqui umas atividades para você ter que mostrar para o dia da festa. Quem tiver aquela atividade, aquele objeto que eu vou falar, você marca pronto para o teu grupo, tá certo? Nós estamos separados em três grupos. Um grupo lá do pessoal da Idade Ativa do Pio 11, outro grupo da Turma 1 do Santa Teresinha e outro grupo do Sa Turma 2 do Santa Teresinha. Pois é, pois é, pois é, e esses grupos vão ter que achar e encontrar e ver quem é que tem alguns objetos, que são eles, ferro a brasa, aqueles ferro antigo a brasa que punha carvão que coloca lá para esquentar as golas dos colarinhos dos e dos, dos cowgirls muito bem essa primeira atividade, o segundo é um bule e caneca de ágata esmoltado. É aquele para tomar um cafezinho gostosinho, Terceiro, é um porta-ovos em formato de galinha de angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, muito mesmo, é eu tem que ter um porta-ovos em formato, é somente coisas da roça essa dinâmica. Um instrumento musical, que é uma sanfona ou triângulo, ah, bro, se você trouxer várias sanfona marca mais ponto, não, não. Uma sanfona já tá valendo, um triângulo já tá certo. Próxima atividade são discos de vernil, aqueles antigão preto que rodava numa tarde de vitrola, que é um disco do... Ai, tá, até tosse até a fogueira, a lenha da fogueira tá chegando aqui da fazenda. É do Luiz Gonzaga, ou, ou não, e da Inesita Barroso, e do Chitãozinho Chororó, e da Roberta Miranda. Então, são quatro cantores. Vocês podem marcar quatro pontos nessa atividade, porque eu quero ver o disco de vinil desse grupo, tá? De cada um desses cantores. Outra atividade é o cobre-bolo. Outra, panela de ferro ou de barro. Você vai ter que mostrar quando solicitado. Uma vassoura caipira de palha. É exatamente mais ou menos essa vassourinha aqui. Que voz-me-cê está vendo? Ó, semelhante a essa vassourinha para varrer as folhas lá no quintal. Um lampião a gás. Uma bomba de flite. É isso mesmo, aquele flite que matava os mosquitos que fazia, Ai, tudo coisa da roça, meu Deus do céu. Essa bomba de flite é pra lá de bom. Uma ferradura. Um chicote. Uma murinha para nós beber água quando tiver sede de madrugada. Aquelas murinhas bonitinhas um urinol, ai meu Deus do céu, será que vocês vão ter um urinol para mostrar para nós? bacana, uma bota com espora, um mosquiteiro, uma colcha de retalho ou toalha de fuxico, uma rede, uma vara de pescar e um coador de pano. então essas são as atividades que vocês têm que combinar e ver quem é que tem para poder marcar ponto, tá certo? Outra dinâmica é a dinâmica artística, onde as equipes deverão combinar entre si e fazer alguns artesanatos e produzir algumas coisas e algumas caracterizações. Então a prova 1 um é, um dos integrantes vai ter que fazer um espantalho, use a criatividade que você tem e faça uma, um belo de um espantalho para nós vir, nós mostrar no dia do nosso evento, certo? A prova número 2 é, olha que boilesura essa prova, o integrante do grupo deverá estar com as unhas pintadas, mas cada dedo deve estar com uma cor diferente, olha que da hora, põe a cor de abóbora, cor de burro quando foge, cor de... É o Fusquia põe uma cor aqui de marfim, outra cor de preto. Ó, oh, e coloca aí, do cada dele, pode ser uma cor diferente. Outra prova é o mastro junino com três santos. É tem a história lá da puxada do mastro, mas aqui vocês vão ter que caracterizar e vão ter que fazer com os três santos: Santo Antônio, São José e São João. Vai ter que fazer um mastro bem bonito para mostrar para nós. A prova número 4, é uma deliciura, oh beleza, que vontade de ter um delivery e receber essa prova número 4, que é fazer uma comida típica com milho, você vai ter que mostrar o prato e vai ter que dar a receita para o comadre e reproduzir na sua casa também. E a prova número 5 é um integrante da sala, vai ter que estar caracterizado de noiva, ai, não pode faltar a noiva no nosso arraia, olha, vão ter várias noivas aqui na nossa festa, então o integrante vai ter que ter uma noiva, tá certo? Ah, se tiver um noivo também vai ser bacana, mas a noiva já está valendo, prova número para a atividade da dinâmica é o e idade ativa, um integrante do grupo deverá ter que cantar uma música já estabelecida por nós. Então, a equipe do Pio 11 o integrante, vai ter que cantar aquela música do Beijinho Doce, das Irmãos Galvão. A equipe do Santa Turma 1 vai ter que cantar a música Panela Velha, do Sérgio Reis. E a equipe do Santa Turma 2 é o amor do Zezé de Camargo e Luciano. Vai ter que ser a mesma capela, não precisa de gravação, não precisa ir lá na gravadora e gravar um, um CD, não, um DVD, um bolachão, nada disso. É na Gogó, Gogó Gogó. gogó Aqueça a água com água e aquece a garganta. ó, aquece a água, aquece a garganta com água e bora lá cantar, fazer a cantoria. Ó, próxima atividade é a Dinâmicas Culturais. Número um. O integrante do grupo deverá fazer a pesquisa e explicar a história dos santos. Então a equipe do Pio 11 vai cantar a história do Santo Antônio, do Santa Turma 1, São João e do Santa Turma 2, São Pedro. São vão ter que contar, contar para nós como que história é essa desses três santos aí, que faz importante das festas, faz, são importantes para a festa junina. E a dinâmica cultural parte 2 é Outros alunos deverão pesquisar e explicar a importância dos seguintes temas podem ser mais de um aluno que para explicar quando solicitar nem né? quando falar assim ó oh, cadê a equipe do pio 11 eu quero saber a história da fogueira dos balões das bandeirinhas dos fogos de artifício e das simpatias a turma do santa um turma 1 um, vai ter que contar a história da chegada da festa junina no brasil e comidas típicas E a turma 2 do santa vão ter que falar sobre as brincadeiras incluindo o pau de sebo e quadrilha porque o pau de é uma atividade muito tradicional nas festas juninas, tá certo? E a última prova, tarefa que vocês vão ter que fazer é registrar duas fotos. Então, no dia da festa, dessa atividade, vocês vão ter que fazer no dia da festa mesmo. Vocês vão ter que colocar lá da nossa gincanina. Vocês vão ter que colocar lá no grupo do WhatsApp dos vocês duas fotos. Uma de uma mesa com as comidinhas típicas e decoração junina que você vai fazer para nós receber a festa junina com muita felicidade e alegria. E a feliz, foto número 2 é do traje típico que cada aluno. Estou fazendo um convite para vocês estarem caracterizados de festa junina, de cowboy, de cowboy, de caipirinha, de caipirinho. E vocês vão ter que tirar essas duas fotos e compartilhar lá no grupo do WhatsApp antes do evento acontecer. Então, quanto mais fotos, melhor ainda para a gente poder ver e brincar e comemorar e festejar as festas juninas. Lembrando que a turma do Pio 11 é a turma do Pio 11 Lembra? A turma 1 é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB e a turma 2 é o CDEF E, F. Do Santa, e vocês vão continuar fazendo essa brincadeira do jeito que vocês estão, da maneira da que vocês estão brincando. Enquanto eu voltar aqui, ó, ó, vou estar pescando no meu arraial, esperando só essa festa acontecer para nós poder brincar e se divertir, certo, comadre? Certo, comadre? Ah, tá rolando aí também. Vocês vão receber esse papelzinho para vocês entenderem melhor quais são as provas. Um grande abraço, um grande beijo e um aperto de mão pra vocês que eu vou pescar aqui o um lambari. abre no meu lago artificial, bora lambari, vem lambari, vem, vem lambari. Esse lambari tá difícil de sair, meu Deus do céu. Ai, mas eu vou conseguir pescar.